De um grupo de mil soldados, uma parte foi dividida em grupos de 15 soldados e o restante foi dividida em 5 grupos de 17 soldados. O número de grupos de 15 soldados é... Então, família, a gente aprendeu isso desde pequenininho, né? Quando não sabe... Chama de x, né? Então, quantidade de grupos, pô, eu não sei. Então, eu vou chamar de x. Então, com certeza aqui, família, para a gente descobrir esse valor de x, a gente vai ter que montar ali uma equação. Então, ficou muito claro para a gente que essa questãozinha aqui é um probleminha. É um problema né, envolvendo equações. Eu vou ter que passar né, do português para matemática. Como é que eu passo do português para a matemática? Né? Montando ali uma equação. Né? Então, é um probleminha. Né? É um probleminha envolvendo equações. Sempre que você faz essa transição né, da, do português para a matemática, né, é um probleminha envolvendo ali equações. Legal. Lindo demais. Já interpretei e já sei ali o que o problema está pedindo. É, interpretou, resolve. Já sei que é um probleminha envolvendo equações. Agora, o que, que eu tenho que fazer? É, como é que eu faço para resolver esse tipo de problema? Aí entra a técnica R. Qual é a forma correta para se resolver um probleminha envolvendo equações? Pô, Marcão, lá no grupo dos 5%, no curso do MP São Paulo, você ensinou para gente o TTE, o que, que é o TTE? Pô, o que, que é o TTE? Transformando textos em equações. É a transição do português para matemática. Transformando textos em equações. Vamos lá. Como é que a gente vai transformar isso? Aí entra um pouquinho de interpretação também. Olha, ó. Ó, ele falou que tem mil soldados no grupo, né? Só que ele pegou esses mil soldados e dividiu em dois grupos, não é isso? Então, se eu pegar a quantidade de soldados do grupo 1 e somar com a quantidade de soldados do grupo 2, isso aí tem que dar mil. Sim ou não? Soldados do grupo 1 mais soldados do grupo 2 tem que ser igual a mil. Mas como é que eu encontro a quantidade de soldados? É só multiplicar, não é isso? Ó. Grupos, né? quantidade de soldados no grupo de 15 soldados. Ou então, cada grupo tem 15 soldados. Se eu tenho X grupos, teremos aqui 15X soldados. né? Para saber o total é só multiplicar. Por cada grupo não tem 15? Então, se eu tenho X grupos, então eu tenho 15X soldados. Beleza? Mais quantidade de soldados do grupo 2. O grupo 2 foram 5 grupos de 17 soldados. Aí é só multiplicar. É só multiplicar 17 vezes 5 para saber o total. Isso tem que ser igual a quanto? 1.000. Cabeça de gelo, né? Olha que lindo. 15x mais 85... Isso tem que ser igual a 1.000. Gotinhas do saber: ó, 15x é igual a 1.000 menos 85. Ó, sem correria. Para você não errar, 15x vai ser igual a 915, não é isso? x é igual a 915 dividido por 15. Aí você pode quebrar aquela divisão ali ó. 915 É a mesma coisa que 900 Mais 15 Cabeça de gelo ó. 900 dividido por 15 Vai dar 60 15 dividido por 15 Vai dar 1 um Marcão? Não acredito É isso aí, 60 mais 1, 61 É o quebra-quebra